André Figueiredo é o novo ministro das Comunicações. A cerimônia de transmissão de cargo reuniu políticos e representantes de diversos segmentos do setor de telecomunicações. O novo ministro é cearense, formado em Economia e Direito e está no terceiro mandato como deputado federal. Ele já foi nomeado três vezes como secretário de Estado e entre 2007 e 2010 foi secretário executivo do Ministério do Trabalho. Na solenidade, André Figueiredo destacou a importância histórica e estratégica do Ministério das Comunicações e declarou que a inclusão digital é prioridade na sua gestão. Nós queremos que milhões de brasileiros possam estar integrados, é, estar interligados digitalmente, principalmente no que diz respeito às regiões mais longínquas, as regiões norte, e nordeste, onde ainda existe uma, uma disparidade muito grande. Se nós vermos a faixa litorânea e os estados do sul e sudeste, com certeza nós vamos ter uma inclusão bem, em patamares bem maiores do que o atual.